Bora lá! Luiz, cadê você? Perdão, eu fiz besteira. Resgate-me, príncipe encantado! Vou te mostrar o encanto, amigo. <risos> Vem, tô no salão de baile depois do pátio. Não se atrase pra dança. <risos> Ai, esse não dá Luiz. pra acreditar. Ele tá encrencado, não podemos deixá-lo, né? De ver se tem alguma coisa aqui. Tem beleza, paiozinho nada, nada. Tá, a gente veio. a outra porta ali, né? Bom, só para pegar as coisas aqui. Encher o labirinto com a Ashley vai ser meio hum, meio tenso, né? E sem bala de shot ainda. ser é complicado. Devagar. Eu tô morto ainda, ainda. Deixa eu aproveitar e pegar essa... Porva, que eu tô precisando de porva. Porva e refúgio. Beleza, teve IP sempre salvando, mas é um neném mesmo essa arma, né? Eu já tô perdida aqui, calma. nos outros primeiros. Ai, meu Deus. Só os cachorros! Só os colírios! É pra lá mesmo. Será que acho que não tem mais nada? Pô, mas ele vai vir tudo uma vez? Vocês, mano? Aí não é justo, hein? Eu tá com uma granada. Caixa. Dispersa! Tá. Foi irmão. É mais fácil assim. Comigo! Tá! É, ah, beleza, Tudo deu certo. Aí? Sim. por jeito mesmo, né então. Estão presos Calma É Vamos ter que tacar mais uma granada ali Presente para você Vou comprar aquela arma de virote depois lá que porque... a economia é bem melhor. Beleza. Tá. Você tá legal? Sim, esquenta. Tem coisa para lá também. doguinho aqui tá é para não tem nada para cá a gente abriu negócio mas Espera aí. Ah, tá. Ela que tem que abrir pra mim aqui. Tá. Cuidado. Ah, agora sim, pô. para gente sair desse labirinto. Agora está! Deus, Eles estão aqui! Ashley, corre! Respira um pouco. O salão deve ser por aqui. Mercado. Tá, tá trancada. Que é o mercador. Arranjei mais mercadoria estranha. Você vai curtir. Uh, tenho boas novas, parceiro. Andei adquirindo ferramentas de alta qualidade. Agora posso fazer ainda mais melhorias sinistras daquelas suas armas e fazê-las cantar ainda mais alto. Pelo preço certo, é claro. Mas a se tiver interesse. Sabe o que eu não achei mais? Os bilhetinhos azuis. Será que eu tô... Ah, tem um aqui, ó, falando neles. Medalhões azuis. Salão nobre. Beleza. Olha, tem uma estátua lá em cima. Hum. Vamos lá olhar então. E aqui. Ó. Tem um símbolo na parede. Ah, tem mais um bilhetinho aqui, ó. Só porque eu falei. Tem uma seção do castelo infestado de ratos que estão roendo livros preciosos, mas aqueles hereges não estão nem aí. Por favor, alguém acabe com essas pragas antes que seja tarde demais. Ok. Beleza. Dá mais uma exploradinha por aqui... Essa porta tá aberta? Tá. O ratinho ali, ó. Não a gente ver isso, deixa só eu dar uma olhada na sala aqui. Estátua de Cobras, hum. <risos> um salão de jantar. Comer aqui não valeu. <risos> nada tá ai ai que bom tem que ser iguais né então é você saem muitas missões assim assim é, mas não costumo ter companhias tão agradáveis hum. é um elogio isso <risos> fica a seu critério <risos> ai, ai, Ion. Matamos a charada. Muito bem. Tá, beleza. pra cá, não, né? Então, vamos. Ele é muito galanteador. A palavra que eu estava procurando, o Leon é galanteador. O cara... porque o jogo não quer estamos preso mesmo merda minha cabeça ah é que o cara fica tocando aquela porra daquele negócio Aí ah, ele ia a Ashley ficou tipo, um meio doido. Jesus amado. Acho que não, eu tô bem. escuro aqui. Um bando de bicho. Meu, Deus, ele voltou. Saco. Você me deixa pai aí, cara. Nossa, pilha de corpo, Judinho. Ok. Acho? Tô bem. Valeu. Beleza, mais um. Beleza, foi mais uma. Olha ali uma armadura. Aposto que serve como colete à prova de balas. <risos> Meio antiquada demais para meu gosto. Hum, que pena. Seria ficar bem elegante numa dessas. Hum. É, mas essas armaduras aí, amiga, não, não são boa coisa, não. Não são boa coisa, viu? Nossa. Já ela ficar aqui em cima, né? Ruim, vai dar merda, mas vamos lá, né? Rever as armas, beleza. Ashley, fica aí em cima. Ai, que bom! Ai, que bom vai dar muito ruim <risos> Isso é brincadeira Eu tenho uma. Ay, Boa! Ai, eu apertei errado o botão! Eu apertei o. o 2. É claro. tá. Tá, tá, tá. Vai pro inferno, latavela tá de merda! Tá tá, tá, tá, tá, Vai, Ashley, joga de novo, aí. De novo, Ashley. Oh. Hey, tudo bem? Tá. Cabeças covas, cavaleiros. Mesmo você não se queimou, né? Não, e obrigado pela ajuda. Você deu conta do recado. Ó. <risos> Bom. Oh. Oh. Oh. Acho que não tem mais nada para pegar aqui, né? Então, pega alavanca, tá? Bora, boa, comigo. Espera aí, não vem, não, hein. Elas não vão se mexer, né? Esperamos que não. A gente espera que não. A gente realmente espera. Né? Oi. me espera, Leon. Lançou a braba, hein? Bora jogar com a Ashley agora. Bicho empalhado. Ai, gente, bicho empalhado me dá um nervoso. Não me assusta assim. Porra, ratinho mó sacanagem esse Mickey Mouse aí. Trollando. Vamos lá. Os ancestrais em repouso respondem à hora escolhida. Se procurais a bênção do Senhor, tendes coragem e não temeis a escuridão. Isso é um relógio? Sim. Bizarrão. coração aqui Vamos lá. Ai, eu tô escutando Esse alguém chorando. A Irons tinha igualzinho esse aqui, ó Dider aqui ai ai, ai eu não enxergo direito. Deve levar para uma sala secreta ou algo assim, ok, tá, aqui tem o quê? Nossa, meu bizarro. Ela mesmo tá chorando, chaves, <risos> ai misericórdia. A pessoa vinha aqui poliam, né? fez Meu Deus, tô com dó da Ashley. Foi, foi, Shley. tudo bem. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. E agora? Calma, calma. Tá tudo bem. O emblema, a chave para sair deste lugar maldito É o emblema da família Salazar Para encontrá-lo, devo me arriscar no local Onde aquelas armaduras amaldiçoadas esperam O mausoléu subterrâneo Ó oh, senhor misericordioso Coloque sua justiça virtu virtuosa Sob o usurpador ímpio O monstro maníaco Ramon Salazar E que sua luz azul abençoada Proteja seu servo Eternamente fiel Ah, que ótimo. Que ótimo. aí foi. Deu certo. Isso. Acho que já vi um parecido. Pois é, menina. Pois é, menina. Lá naquele lugar de novo. Beleza, tem coisa aqui. <risos> Cansou, mas ainda tem mais, coitada. Eu não acabei de falar que eu cansei, pois é, pois é, amiga. Nossa, só quanto <risos> tá. cobra e yeah, yeah. Meu Deus! Meu Deus! É o um elevador igual o da Beneviento, né? Que leva para o caos. O elevador deu ruim, né? Aqui é aqui mesmo. Leo aí, boa. Consegue oh, descer? Eu te pego. Acho que sim. Ó, tá ficando corajosa. Já falei, eu quero que no futuro veja a Ashley como presidente dos Estados Unidos. Ai, ah, verdugo. Verdugo, verdugo. Mó trampo, né? Vamos seguir aqui. Então, o que aconteceu com o Omar? Desculpa, nada ainda. Mas o meu ajudantezinho está causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. De ideia, Eida, caso não tenha mudado, uma dica para você. Parece que algo grande tá para acontecer na sala do trono. É difícil bancar babá, né? Aí, Ai, Eida, Eida, ah, perfeito. Eida, wait, não mudou nada. Isso aí, bora lá, gente. Bora lá, bora, bora seguir. preparar a arma, né? Nunca se sabe. Eita! Olha quem chegou! Chegou quem faltava. Ah. Ai, caramba. Calma aí. Novistadores! é muito eu na vida, monstros da porra essas porra, esses monstros gosto ai corre Leon. corre Leon. corre leão corre leão boa. É que eu não tô podendo esbanjar, né? Então... Como eu não tô podendo esbanjar... Então é melhor a gente seguir. Né? Beleza. Tem coisas para pegar? Acho que não, né? Então. Ah, ah, um livro. Tô desesperada por munição munição tá. uh, Vamos lá. Crônicas da Busca. Julho, dois anos após meu despertar, mestre Ramon atribuiu a mim a honrada tarefa de melhorar as falhas de nossa forma humana, procurar a perfeição como observada em nossos irmãos artrópodes. A essa causa devotarei minha vida de bom grado. Janeiro, quatro anos após meu despertar, minhas tentativas de transfundir o líquido preto para o corpo estão à beira do sucesso. O ventre é a chave. Uma alma pura demonstrou ser um objeto de estudo extremamente maleável e adaptável. Janeiro, seis anos após meu despertar, batizei estas larvas sagradas... Carregadas nos ventres das escolhidas de You Two, como meu próprio nome, o Dois. Elas carregarão o prestígio do meu sobrenome, como se eu as tivesse criado com minha própria carne. Agora os You Dois estão tão grandes quanto humanos, adultos, e continuam a se alimentar e crescer. Consegui criar uma nova espécie. Mestre Ramon recon reconheceu meu trabalho e me abençoou com elogios. Ele se afeiçoou ao u 2 u 2 e o nomeou no Vistador, o que significa o Invisível. Disseram-me que Vossa Santidade, o próprio Lord Settler, também exprimiu satisfação com meu trabalho. Que honra extraordinária, mal consigo enxergar a ponta da minha caneta, tamanhas minhas lágrimas de felicidade. Seu humilde servo, Isidro Uriarte Talavera. Hum. OK. OK. Então tá, né? Nova vista dor. Então tá. Glória a Deus. Acabar. Tá ai, mano. Eu não gosto do novistador nesse. Não gosto dele no clássico também. Não, não é que tipo, ai, ah, não gosto, eu não queria que eles estivessem aqui. Eu só não gosto. É um inimigo chato pra caceta. Só isso. Bom, será por aqui? Eu nunca vou poder esbanjar, amores. Vou poder esbanjar, não, amados. Mas se ficarem insistindo, não para de vir. Ih, morri. no clássico, a cara dele derrete tipo, a cabeça dele derrete no clássico Fica me botando pra esbanjar aqui, aí é, é tenso. Corva, né? Aí é, aí é difícil, aí é difícil resistir. Ai, epo é, ai, merda, merda mesmo. Gastei, mano. Ai, peguei outra. A que custo, né? Mas peguei outra. O colete não tá legal. Não tá mesmo. não caixa tá voltando chato hein de dose de novo. Obrigada pelo bônus. Tá precisada mesmo de um bônus. Pegar aquela caixa, beleza. Ali já peguei. Tá, vamos com calma aqui. Tá bom. Tem mais? Pior que tem coisa lá pra trás, cara. Tem um tesouro. Vixe. ó tem Kiko. Olha ali, ó. Tem uma caixa... Um vaso aqui, ó. o Reaper, né? Também o jeito como eles fazem lembra muito o Reaper do 5. de noviscadores é o que tem para hoje entendeu Eu tinha visto uma escada aqui. Eu tinha visto uma escada na minha cara. <risos> então tá. Boa! Ah, quando eles estão assim, eles morrem fácil. Aqui, né ai chato hein puta eu quero eu queria muito abrir aqui mas eu acho que por enquanto não dá pelo jeito por enquanto não dá eh, é, eu vou fazer uma muniçãozinha dessa. Boa. Só dá mais uma explorada aqui para ver se tem mais alguma coisa para eu abrir. Opa, tem coisa aqui? Opa, granada Tem um Kiko por aqui Opa, tem uma ervinha Boa De minha faca. mas tá Acho que eu matei todo mundo, hein? Caraca, exterminadora de novistadores! Muito bom. Ah, senhor Kennedy, você não é bem um cavaleiro, não? Não, ele é um cavalheiro. Maqueta, mano, deixa a menina em paz. Tem mais um contrapeso aqui. aqui está. Ali está! Às vezes a gente fica procurando um lugar difícil e na verdade ele está no lugar fácil, então... Ok, vamos lá. Pra tocar, tá bom, tá, tá, tá, pera. Ok, beleza, beleza, beleza. Ai, eu esqueci minha faca lá na. na... Simbora, simbora. Beleza. Ai, meu Deus, estão fazendo com a minha menina. Tadinha! Ashley! Não, para! Não, não chega perto. Se machucou. Cuidado! Não, não. Por favor, prossigam. Não, para, por favor. Não resista, querida. Só vai fazer o sofrimento piorar bastante arrastado por eita que é esse líquido preto aí hein <risos> Aqui nos despedimos, Sr. Kennedy. Não <risos> ah, colocaram um quick time event dessa vez. Tô louco. É firme, Ashley. Eu vou te buscar. Olha aí, li um molhadinho, gente. Tá, deixa eu ver se tem coisa pra pegar aqui. Não aguentou, foi? Pera aí, queria ver se tinha mais coisa ali agora. Oh, caraca. Excelente pouso, hein? Acho que é só espeto ali, né? É, ah, beleza. Vou tá. ter alguma coisa pra cá também? Não. Que porra. Ih, caracas! Nossa, água brilhando, eu tô.. Tem novos instaladores aqui. Ok. Pri Bilhete do prisioneiro, mais um morto. Faz quanto tempo que me jogaram aqui? Os poucos restos de comida dados no começo acabaram. Não nos dão mais nada. As dores da fome e da sede são insuportáveis. Sem ter como manter, matar a sede, a maioria recorreu à água escura. O primeiro transformado foi Hermínio. Ele estava tão fraco que não conseguia nem andar, mas de repente enlouqueceu. Ao fim de sua fúria, dois tinham morrido. Acho que não devemos beber aquele líquido sombrio. O querido Abelardo também morreu, mas lutou até o fim. Agora só me resta honrar os corpos e rezar para que suas almas encontrem paz. Ó oh, Senhor, por que nos testa assim? É, tá vendo vai vai na vai na do Saddler vai na do Saddler oh. sai beleza Bora. Eita. Ah, Não um tempo. Respira. Não pira ali. Respira e não pira. Uh, duchas de NL2 emergencial, requerente Isidro Uriarte Talavera. Data de instalação, 2 de novembro de 2002. A instalação das duchas de nitrogênio líquido solicitadas mês passado foi concluída. Atenção! Nitrogênio líquido é uma substância extremamente perigosa. A exposição a ela pode causar cegueira, geladuras e até morte. Maneje com cuidado, tá? Olha, eu lembro que a primeira vez que eu joguei o quatro clássico, né? Eu não matei o verdugo de primeira. Eu fugi dele, tipo, esperei dar o tempo lá para fugir dele. Então, vamos ver, né, como é que vai ser dessa vez. Não sei o que esperar. Uh, maio, nove anos após meu despertar, ao abrir esta válvula, um líquido preto entrará nas minhas veias e circulará por todo o meu corpo. Minha expectativa é que seja a experiência mais dolorida de toda a minha vida. Aguardo o julgamento com grande expectativa. É uma honra sofrer com o parto sagrado do renascimento. Próxima vez que eu despertar, será como um verdadeiro servo, servo do mestre Ramon. Eu, Isidro Uriarte Talavera, faço estes votos. Ultrapassarei os limites dos homens e serei um verdadeiro servo de Deus. Encontrarei hereges e serei o seu carrasco, o seu verdugo. Ok. Ok. É, tá bom. Eita. Isso aqui é doideira. Bota doideira nisso. Faca curta, mais um bilhete. Uh, aparelhos inoperantes. Para poupar a eletricidade, desligamos a energia de alguns equipamentos, incluindo elevador. Possível ativar ligando o disjuntor localizado nos fundos do laboratório. Lógico. Ok. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você é o cachorrinho do Ramon. Doguinho do Ramon. Fica lindo, congelado. <risos> Ai, ai, não abre essa caralha. Tem que enfrentar ele aqui dentro, então. É isso. Ou ele sumiu agora. Acho que ele sumiu. Vai aparecer de novo, né? que nem no clássico. Vai sair agora? Ai, não é L Dois aí, dois, hein? Caraca, onde é que tem? Ai, não creio. É, já era, eu vou embora. Pego meu Leo e vou embora, que é isso. Para nossa nova filha E se uniu a todos nós Em comunhão E agora é carne da nossa carne Sangue do nosso sangue Meu fiel discípulo Mostrará a ela o caminho Agora vá Ministre a salvação A essas crianças desgarradas Como quiser hum <risos> hum O no clássico mesmo. Faça um preço, camarada. O um remédiozinho. Bora de capítulo 11. Melhor agora? Sim. Parece que funcionou. A má notícia? É que só serve pra ganhar um tempo. Os efeitos do Supressor vão passar em breve. Pronto pra ir? Não se preocupa comigo. A Ashley é a prioridade. Nesse caso... ...sabemos o que fazer. Pode vir, Sancho Panza! Vamos resgatar a Princesa Dulcinea! Você vai se machucar. Ei, era a minha lança! Tá, vamos rápido, saquei! Okay. Mas por que me ajudar? O que, que você ganha? Não precisa ficar desconfiado. Eu falei que ia ajudar, não falei? Bora lá, então. Vamos lá. É legal que já tinha dado né, Uma a informação de que o, o Luiz gosta muito de... Da história do Don Quixote, né? Eu achei bem legal também. Eles manterem essa consistência. Ah, tá. Deixa eu, eu... vou primeiro aqui no mercador, gente. Vou organizar as coisas aqui. Aqui acho que não tem mais nada, né? Então... Partiu! Partiu em busca da Dulcinea, né? A princesa Dulcineia, que na verdade é Ashley Graham. Acho difícil confiar em alguém que trabalhava pra Umbrella. Você soube, é? <risos> A Umbrella já era. Não precisa mais se preocupar com eles. Você não me respondeu. O que, que você quer aqui? Eu só quero paz de espírito. Me redimir. Coisa do gênero. Nossa, a barba dele tá dando uma iluminação bizarra. Mas, falando do que interessa, é a primeira vez que a gente vê menção ao fim da Umbrella. Isso é importante. Vamos embora. Temos aqui: bilhete. A dinamite foi transferida para o depósito M4. Ao usar explosivos, desmoronamentos são frequentes. Mantenha a distância da área de explosão. No caso de desastres, limpe a área imediatamente e certifique-se de que um número adequado de funcionários esteja no local. Olha, eu não vou mentir que eu estou sentindo falta de documentos nesse jogo. Eu realmente estou. Ei, desde quando aqui era sem saída? A saída era para cá. belezura, ah, tem um ali, foi, beleza, tem mais algum? Eu posso pegar fácil daqui? Que não tá numa posição muito boa. Ah, daqui dá. Cara, que igualzinho Jack Baker, cara. Maravilha. E vamos, né? Agora vamos. Bora. Bora lá, ó. Luiz Serra. Navarro, vamos lá. Eita caralha. Já, já passou por isso, né, Leon? Aí, Foi. Ô, Luiz, me ajuda aí, por favor. Ah, mano, o Luiz me atrapalhou, cara. Porra. Porra, Luiz, tu me atrapalhou, velho. Foi um hater. Ajuda aqui. E enfim. Tá, OK. Sai! imbéciles! O feio nojenta. Nossa, o Luiz ficou lá atrás caído. Eu achei que ele ia ficar incapacitado e, tipo, não tive nem tempo de levantar ele também. Mas que bom que não foi nada. Então vamos. Eu não sei se ele morre, né? Enfim. Ai, ah, mano. e me ajuda é carai o oh, tia aí Boa, boa, boa, boa Beleza, é uma boa Tirar na, na perna Pra ela agachar, ganha um tempo também Tá é, Deixa eu pegar só Essas coisas aqui esse ver se tem mais coisa Não Tá Umas porvas. É, enquanto eu não pego o recurso P, eu vou gastar o G. Paciência. Deixa eu pegar aqui as coisas também. Tá, tem alguma coisa aqui? Não, né? Um tesouro? Não. Então... Vamos subir do outro lado ali. Tá. Alguém aqui? Não. Beleza. Ai, recurso... Ah, tá. Agora eu não consigo. Preciso de porva. Vamos aqui, ó. Ah, caramba, ah, consegui. Consegui. Beleza. Deixa eu pôr pra cá, tem uma granada pesada aqui. a bom pra mim. Para com isso, vovô. Assim, enxergando caralho nenhum aqui. Não... Ah, tem. Ah, eu não queria usar agora, né? Mas de repente. Como quem não quer nada assim. Seja melhor. Porque são duas né? Tá. Ele podia perguntar: como é que você descobriu isso, Leo? Passei meses pesquisando isso, pô! Ah, não destranquei ali. Tá. Vamos. Bora. Oh, palhaço boa boa boa boa Ah tá depois a gente vai descer pra cá né beleza Oh. Ai, caraca! Porra, eu apertei ele dois trezentas vezes, cara. Obrigada. Obrigada, Luiz. É nóis, estamos juntos, hein? Parceiraço, parceria nossa aqui, ó. De milhões. Vambora. Então, resolver bem nesse bico sem saída. Opa! Tesouro! Um Kiko! Boa! Boa, deixei alguma coisa pra trás aqui. Eita, deixei um Kiko. Aonde? Tá lá. Lá no fim. Ah, aqui, ó. Opa. Beleza, então vamos lá. Acho que agora eu peguei tudo, né? Peguei tudo. Saquei bem. Tem uma... Ah, não dá pra chegar até... Ah, não. Nossa, que louca, mano. Cuidado com a burra. Aqui, beleza. Disfarce, disfarce. Sai daí! Vai. vai explodir! Ai, caralho! Vou morrer! Eu vou falecer, mano! Ai. Ai, Achei que eu ia falecer. Você até que se vira bem. Tem certeza que eu é sou um pesquisador? Eu sou só um cara qualquer que, por acaso, é bem popular com as moças. Ele fala isso no clássico também, que ele é quite a ladies' man. Bem popular com as moças. Vamos. Ai! Agora é hora, hein? Você primeiro, eu insisto. Que cavaleiro, opa! Eita caralha! Ele vai puxar os dois. <risos> Ai, é... nossa! Você me deve uma luz em cima. Damos quites. É sempre assim com você. Opa! Eu quero primeiro descobrir se dá pra derrubar o cara aqui na... Ai, caraca! Aê! Foi, deu certo. Ui, cadê ele? Leão, por aqui. Ah, saquei, saquei a tua. Tentando, né, amado? Vai, rápido! Aê! Tchau! Tchau, seu merda! Tchau! Modo carminha, né? Chega nos lute boa, vai. Bora lá, como tá? Tô bem, você, <risos> tô bem, você Onde que você tá. Aqui também? O subsolo aqui é sagrado para o povo. É aqui que descobriram as plagas, viu? As plagas. Reservadas em depósitos antigos de âmbar. Mas é claro. Depósitos antigos de âmbar. É, a Aida falou que estava atrás do âmbar, né? E faz sentido, né, ela querer o âmbar com a, com a plaga para poder cultivar, né? Em vez de ter uma amostra, né? Nesse sentido. Tá. Você não vai pôr a gente para andar nisso, né? E tem outro jeito? <risos> Empurra aí, Sancho. Piwi, piwi. Pronto, tá andando. Isso deve acelerar um pouco o processo. Piwi abacaxi. Isso. Bom, estamos com pressa, né? Ah, inclusive. Que foi agora? Tomara que goste de calafrios. Oh! Montei a russa. Vamos sair do trilho, disciplina. Merda, essa coisa, vai te matar! Néda, não temos nessa tábuas. Ai que nervoso! <risos> Ai que nervoso! Ai Resident Evil 4, você me prometeu! Ai, caramba. Tá. Acaba pelo amor de Deus. Acaba pelo amor de Deus. Só começando. Não. Fala isso não, cara. É fora. Tá, vamos. Tem alguma coisa aqui. Tem um tesouro aqui. Bem de onde estamos. Tá, tchau. Oh, tá tentando me matar? Fica na frente. carne de burro não é transparente, não, querido. Legal poder atirar ainda na na granada, que bom. Estou ouvindo um salazarentinho. Ah, não vou ficar caçando agora eles não. Depois, depois a gente faz em live também. tá tem mais mas é uma coisa aqui acho que não né tem com dinheiros aqui aqui ó bora Ah. De novo, Vou passar por isso tá de, novo. Vamos. Ah, de novo. Meu. É, pois é. Mas eu entendo que se eles tirassem, a galera ia ficar pistola. Então, a única parte que eu não gostei. Princípio. Nossa, não caiu uma pedra na cabeça deles, né? Que bom. Tá. O se vai pro chapéu, né? É, o é. é, amor. Não, é, está, está, está. Tô jogando, pô! Cacete! tá eles dentro do vagão. Vinda linha papá lá. É. Merda, essa coisa vai acabar voltar. O cacete. Aí. Nossa, mano. Olha, dá pra ver de onde escavaram os injetos! Caraca! Na frente! É brincadeira! Usa o freio! Puta que pariu! Pisa no freio, Zé! Agora foi a única coisa. Nossa, cara. Que eu não curti, tá? Mas é, até que serve. Oye, vamos subir no elevador. Calma! Calma, deixa eu respirar. Kkk. A gente consegue se der a volta. Vamos. Tá Deixa eu olhar aqui Nossa, barrancão, mano Nossa Tá Olha, por enquanto, foi a única coisa que eu não gostei, o único momento que eu não gostei do jogo foi esse, tá? Sou sincera. Mas... Deixa eu ver se tem coisa aqui. Não, né? Tá, vamos lá. Eu sabia. Atenção, esses aí estão camuflados. Presta atenção, então de pisa. Calma, calma, calma. Vamos com calma então, vamos ter calma nós. Nossa, eles caem igualzinho o Reaper do Simple quando ele cai pra trás. Eles devem ter até usado a mesma animação, se pá. Gente demais, perdeu a vida pro enxame interminável de insetos. É uma praga. Será que você pode destruir as entradas do seu ninho gigante e salvar a gente de uma tragédia ainda maior? Tá. Ó, ó, ó. Olha. Olha. Calma. Calma, calma, calma. Palma, palma, não prêmio. Escânico. Ó. Boa. Olha só. Ai, susto. <risos> Susto camuflagem tá em dia, hein? tá. Então é isso vamos. Ufa! Estou acabado. Coisas assim que me deixam grato pela modernidade. <risos> eu não entendo. Por que arriscar a vida assim? Você nem conhece a gente? Já falei? Isso faz eu me sentir melhor. Fala a verdade uma vez para variar. Nós <risos> iluminados Eu trabalhava para eles. Viu? Agora sim. Ajudar vocês não compensa o que eu fiz. Eu sei. Mesmo assim, eu não quero que mais ninguém se machuque. Nesse caso, é melhor levar mais a sério. <risos> Palavras rudes para um escudeiro. <risos> a gente saiu daquele buraco. O ar fresco nos chama. Por fim? Porque, como chegamos até aqui, sabe que estamos quase... Quase o quê? Quase morto, né? Luiz! <risos> Há quanto tempo, novato! Major Browser, Que merda é essa? Por quê? Recuperando bens roubados. E exterminando umas pestes no caminho. Trabalho simples. Ah, Ashley. Vai você, você aprende rápido. Eu não te ensinei. Facas são mais rápidas. E ele usou isso contra a Eida, né? Facas são mais rápidas. <risos> Ó oh. Ai Morreu, não <risos> A gente tá só começando Novato Aquele culto Tá te controlando isso não tem nada a ver com eles! Eu sou um homem livre que fez uma escolha! Ai! Leto! Ai! Najor! Você não tá pensando direito? Ah, estou louco como nunca estive. Agora você e mostre o que acabou. Ai! Cega eu! Deixa eu... Deixa eu só me curar. Um soldado muito! Por que trabalhar para esses malucos? Por quê? Você esqueceu do que aconteceu há dois anos. Operação Javier. Na Operação Javier. Minha unidade inteira. Dizimata. Ai! O nosso governo deixou acontecer. Você não aprendeu nada nesses últimos dois anos. Nossa, a unidade foi dizimada. Eles mudaram totalmente a história da do, do Operação Ravier. Eu tô prestando atenção na conversa. <risos> ah, por isso que vocês colocaram durante a batalha, né? Pra gente não prestar atenção. Entendi, Capcom. Entendi. Mas vamos lá, né? Merda! Você não me deixa muita escolha. Chega de papo, papo. Bora. Com isso, qual é o seu problema, porra? Opa, cadê ele? Cadê Agora é sério, novato. Você não mudou nadinha, mas que decepção. Ô, oh, louco, queimou bem! Não não! A coisa tá feia, hein, amigo? Coitado. Uma grande perda para as damas do mundo. Não fala. Toma isso a chave do meu laboratório. Vai lá. Retire esses malditos parasitas. Ajuda. Não Hum, tá perdendo a força já. O último cigarrinho. Sabe, eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, Leo? As pessoas podem mudar, né? Podem, claro. Só que você não vai ter tempo, infelizmente. Mas se redimiu. No isqueiro dele tinha o símbolo da Umbrella, inclusive.